Imagina você passar muito tempo trabalhando em um projeto e logo após esse projeto ser lançado, ele disparou em números e a qualidade desse seu projeto é incrivelmente bom. Talvez você não perceba de primeira, mas a partir desse ponto você estará criando uma grande responsabilidade sobre os seus próximos projetos, afinal se você quer lançar alguma coisa realmente boa e superar a anterior, não tem jeito, você deve estudar cada mínimo detalhe. E é isso que acontece com muitos artistas. Nesse exemplo, eu vou usar especificamente o Jonga, mas também serve para qualquer outro artista. Desde o ano de 2017, o Jonga vinha lançando um álbum por ano, especificamente no dia 13 de março. Todos os álbuns são bem reconhecidos diante do público. Entretanto, o seu segundo álbum, O Menino Que Queria Ser Deus, foi o que mais se destacou diante demais, porém tem de motivos que eu não irei me aprofundar aqui. O que acontece aqui é o seguinte. Não é lei obviamente, eu digo isso como um público e consumidor dos streamings digitais Posso até mesmo usar como opinião popular que um produto original inédito, ou então diferenciado, não tão explorado, é bem mais visível do que um produto que já nos foi mostrado várias e várias vezes. E então a partir do segundo álbum, O Menino Que Queria Ser Deus, a responsabilidade do Jonga começou a subir, afinal ele teria exatos 365 dias para lançar um novo álbum com a tendência de um ser melhor que o outro, igual havia e estava sendo. De fato, ele estava conseguindo até o seu último álbum do momento chamado NU, o qual girou uma grande repercussão e dividiu bastante opiniões. E dado esse exemplo, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho só em um distúrbio emocional chamado Síndrome de Burnout. Já ouviram falar sobre? Caso não tenham, eu vou dar uma breve explicada sobre. O que é a Síndrome de Burnout? A síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho, esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes. A síndrome de burnout também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa possa achar por algum motivo não ter capacidade suficiente para os cumprir. Os principais sinais e sintomas que podem indicar a síndrome de burnout são insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de incompetência, sentimentos de derrota e de desesperança. Existem outros sinais e sintomas, porém eu não vou abordar esse assunto tão a fundo assim, é mais para vocês terem uma noção mesmo. E por fim. O tratamento da síndrome de burnout é feito basicamente com psicoterapia, mas também pode envolver alguns medicamentos ansiolíticos, que servem para baixar a ansiedade e a atenção do ser humano. Então, em casos assim como esses, que muitos outros artistas ou qualquer outra pessoa de ramo profissional acaba ficando em um estado de estagnamento sem vontade de fazer mais nada, simplesmente pelo excesso de trabalho ou pressão imposta sobre você, o que não é nada legal. Ser melhor a cada dia é sempre uma coisa positiva, mas não deixe que isso afete a sua saúde, aliás, às vezes é preciso dar um passo para trás para poder depois, outros dois para frente. Então nunca tenha medo se em algum momento do seu percurso você regredir. Se você regrediu, significa que você deixou alguma coisa pra trás e precisa buscá-la pra assim poder seguir novamente em frente. Por isso que, na minha visão, eu acredito que a síndrome de burnout pode ser um fator muito perigoso, mas que muitas pessoas não consideram. E bom, eu posso dizer que eu acabei meio que passando por isso. Esse é o motivo do canal estar muito tempo parado. Basicamente eu tava trabalhando no meu serviço normal. E fora isso, eu também tinha aqui no YouTube, eu também tava fazendo meio que um corre editando vídeos e também nego pra outros canais. E pra finalizar tudo ainda por cima, eu ainda tinha a escola. Eu acho que nesse percurso eu acho que eu perdi quase dois meses de vida porque não tinha tempo pra absolutamente nada. E nisso eu vi o quanto essa parada pode ser prejudicial pra saúde do ser humano. E esse vídeo foi mais tentando alertar vocês sobre que, tipo, quer fazer muita coisa, tá ligado? Tudo ao mesmo tempo. Isso aí pode acabar zoando a tua cabeça, tá ligado? E bom, é, eu tentei mesclar esse assunto do burnout com hip hop. Espero ter passado uma visão legal para vocês. Por fim, é isso, pessoal. A frequência do canal vai voltar logo mais. Estou me recuperando ainda, mas fora isso, obrigado a todos por terem assistido até aqui, e nos vemos em uma próxima, falou!